Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal aqui em Campinas e sou militante do PT. Eu coordeno, mediu essa, essa roda aqui que a gente faz, a gente costuma chamar de roda de conversa, mas na verdade é o Guida Entrevista, que a gente faz toda quarta-feira às 20 horas. E hoje o tema dessa nossa live é a crise da pandemia e o congelamento do salário dos servidores públicos. E para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada muito especial, que é a deputada federal pelo estado do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Boa noite, Natália. Boa noite, Guida. Eu queria te agradecer por essa oportunidade, fiquei muito feliz com o seu convite, estou muito feliz de estar nesse bate-papo contigo. E são muitos assuntos né, que estão tramitando lá no Congresso, que estão impactando a vida do povo. Então vai ser muito bom é, ter essa oportunidade de bater esse papo contigo. Ai, que bom. Eu que te agradeço muito de você ter atendido esse nosso Imagina. vídeo, esse, esse tema aqui na, né, na, na semana passada, enfim, eu como servidora pública do município, foi um tema assim, que foi muito falado, né? mas agora a gente tem a, a oportunidade de poder detalhar mais o que aconteceu, enfim, e poder ter condições, inclusive, de fazer o debate público, né, sobre essa, essa questão. Mas antes de eu passar a palavra para você, quero só passar aqui uns recadinhos iniciais, tá? Primeiro, é falar para o pessoal que está acompanhando essa live. É, a gente agradece aí, né, que todos participem, que façam perguntas, que possam compartilhar, curtir a paz. <risos> Pela. Acho, acho que voltou. Ou também pe, pelo blog da Guida.net.br. Então, essa live, retomando, está sendo transmitida por dois canais: Guida calisto Vinte, que é a fanpage do Facebook, é uma página do Facebook, ou blog da guida Você pode acompanhar tanto pela fanpage ou pelo blog, tá? E também pode compartilhar. Às vezes, você tem um amigo, alguém que você queira compartilhar e que não é inscrito no Facebook. Então, tem essa oportunidade do blog, tá? É, então, eu peço a vocês que façam as perguntas, que assim que a Natália der uma pausinha aí, né, nas, nas primeiras questões, a gente vai repassar para a Natália é, responder aqui as questões. Bom, então eu vou, eu vou repassar já para ela, porque a gente tem pelo menos uma horinha aí, né, para conversar. E aí eu já vou passar para ela sobre... Por que, que a gente escolheu esse, esse tema, né? Bom, como eu falei, a Natália é uma deputada federal, uma deputada federal é, que está no seu primeiro mandato, né, Natália? Com Exatamente. muita. Eu com muita energia e pegou, e que mandato que ela pegou aí, <risos> no mas enfim, que fase, né? Né? Que fase. <risos> mas enfim, esses desafios são bons, ainda bem que, que é com você, que não é com qualquer um, porcaria que tá lá, ainda bem que pelo menos nesse momento difícil, né, é uma pessoa combativa que tem feito muita diferença lá é, na, na Câmara Federal. E a, na semana passada foi votado um projeto né, de socorro emergencial aos estados e municípios. Mas tudo que parece que está vindo desse governo Bolsonaro, desse governo federal, é, todos os projetos que têm sido votados, parece que no resultado dele não tem sido nada daquilo que promete aí né, que, que tenha sido a motivação. Eu falo isso porque, por exemplo, aquele as, as MPs da que era para garantir emprego e renda, a gente vê que não está garantindo emprego e renda coisa cima nenhuma, né? Tá cada vez mais dificultando a vida do trabalhador. E essa e, essa, e esse também foi um pacote que disseram que era para socorrer, né? Os municípios e os estados né, nesse período que teve queda de arrecadação por conta da crise sanitária. E o que a gente viu é que foi condicionado aqui a votação, a aprovação desse pacote né, de socorro, foi, foi condicionado o congelamento do salário dos servidores públicos. Então, assim, a gente queria se você pudesse dar uma faladinha aí sobre esse tema inicial, a gente abre, então, aí para você iniciar. Mais uma vez, oh, obrigada. Quida, queria mais uma vez agradecer uhum. essa oportunidade de, desse nosso bate-papo. É, queria, né, com quem. Quem está aí nos assistindo, como o Guida falou, sou Natália, sou, sou advogada, hoje estou com essa tarefa aí, cumprindo o mandato de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, sou do Rio Grande do Norte, antes eu era vereadora, né, que Guida, está para se tornar muito em breve. E, bom, é, esse tema foi muito importante, né, foi muito polêmico, é, antes de tratar especificamente dele, eu queria contextualizar, partindo exatamente do que você muito bem explicou, é que esse governo faz projetos ao avesso, né? ele faz propostas que, na verdade, representam uma inversão de prioridades do que, que deveria realmente um governo estar tá cuidando, estar né? tá tomando de conta nesse momento tão sério de pandemia. Isso tem sido assim desde o início da pandemia, é só a gente lembrar que uma das primeiras medidas que o governo tomou foi aquela de destinar mais de um trilhão para o socorro aos bancos, né? isso foi muito ágil, não, não, não demorou nada, foi algo feito ainda ali no, na primeira quinzena de março, enquanto até agora a gente está vendo é, a, a população sofrer para acessar o auxílio emergencial, né? que a gente aprovou a muito custo, porque Bolsonaro queria que o auxílio fosse de um valor de 200 reais, a gente queria que fosse maior, que fosse de um salário mínimo, acabamos conseguindo que fosse de 600 reais, podendo chegar até 1.200 por família, e agora a gente vê Bolsonaro se negando a pagar, segurando esse dinheiro, fazendo as pessoas se aglomerarem em filas é, de banco, porque é isso, né? ele quer gerar o caos. Mas só essas duas comparações para é, ilustrar isso que você falou, né? que o governo toma medidas que não tem o efeito, que é, eram os efeitos que deveriam estar sendo esperados agora nesse momento da pandemia. Em relação a esse tema, também foi assim, Guida. É, ainda no, há um tempo já se falava de um projeto mansueto, né, que seria um projeto do governo que condicionava os estados, que aqueles estados que precisassem receber alguma ajuda, algum auxílio do governo, iam precisar cumprir uma série de condicionantes que representavam, na verdade, é praticamente uma reforma administrativa, né, um arroz que nos estados. Esse projeto ficou em de stand-by, né? é, esperando ser debatido, e aí veio a pandemia. E quando chegou a pandemia, houve uma necessidade muito mais forte, muito mais urgente, dos estados receberem a ajuda. Né? É, e foi por isso que nós passamos lá no, na Câmara Federal, isso ainda... Vida. No começo de abril, né, na primeira quinzena de abril, a gente já está trabalhando isso, nós passamos um auxílio aos estados né, que ia trazer a recomposição da perda de arrecadação. A gente sabe que os estados estão tendo uma enorme perda de arrecadação é, e que essa ajuda era para compensar ao menos parte dessa perda. E a gente fez isso, a gente aprovou na Câmara um projeto assim, sem condicionantes, sem vincular é, que o Estado só pudesse receber essa ajuda se fizesse aquelas medidas que o plano Mansueta original continha de arroz fiscal, né, de reforma administrativa, de congelamento dos, dos direitos dos servidores. A gente conseguiu passar um projeto assim de início na, na Câmara dos Deputados. Mas o que, é que aconteceu? Assim que esse projeto passou na Câmara, o governo começou uma operação de chantagem. É, e aí, já no Senado, o governo acabou conseguindo aprovar uma vinculação é, a que só tivesse ajuda aos estados se houvesse uma série de contrapartidas por parte dos estados. Guida, já começa o problema aí, né? Porque a gente está num momento de pandemia, é um momento de desespero, é né? um momento em que os governadores, a governadora, né? Infelizmente, a governadora é do singular, né? Nesse caso, porque a gente só tem uma mulher governadora no país que vem a ser a do meu estado, a governadora Fátima Dizerra. Mas, fechando esse parênteses, é o um momento em que os governadores e a governadora estão é, profundamente preocupados com o que está acontecendo em seus estados e precisando muito dessa ajuda, estão precisando muito. É, especialmente alguns estados que já estavam quebrados e que agora, com essa perda de arrecadação e que com essa necessidade de aumentar os gastos na área da saúde, estão precisando mais ainda. Então, Nessa chantagem, né, o governo conseguiu condicionar uma coisa a outra. E no Senado aprovou o texto da seguinte forma, né? Que foi é a forma como inclusive esse texto chegou na Câmara. Os estados só iam receber essa ajuda se tomassem algumas medidas. Por exemplo, o congelamento do salário dos servidores públicos até 2021, até o final de 2021, a proibição de promoção, a proibição de progressão, a proibição de realização de novos concursos públicos, de novas contratações, é, a proibição de aumento, né, de ampliação de, de despesas, né, de despesas obrigatórias, então não poderia nem aumentar o quadro de funcionário público, uma série de restrições que é, quando o projeto chegou lá na Câmara, a gente teve uma profunda discussão no, dentro do PT, sobre qual seria a posição é, em relação a esse projeto, porque horas, Tá, houve um verdadeiro, uma verdadeira chantagem. Né? Todo mundo sabe que esse auxílio aos, aos Estados era necessário, que ele era urgente, né? que ele era absolutamente é, necessário que ele fosse aprovado agora, né? que ele fosse aprovado imediatamente, que não houvesse é, postergação disso. E aí o governo coloca essa matéria que não tinha nada a ver com o momento para condicionar, para né? ajudar os Estados a isso. Então, é, nós tentamos fazer uma emenda modificativa né, que, na verdade, substituiria todo o texto, né, que voltaria o texto que a gente tinha aprovado da primeira vez, que era um texto que garantia a ajuda aos Estados sem trazer esses condicionantes, mas é, nós não conseguimos, né, nós não conseguimos aprovar essa versão melhor do texto que, além de não atacar os direitos dos servidores, para muitos Estados significava, inclusive, um valor maior de ajuda. Né, mas esse foi... Isso foi derrotado O que ganhou foi o texto que já tinha passado no Senado Mas a gente conseguiu fazer algumas modificações Foram modificações importantes, Guida Por exemplo, o Senado ele, ele tirou algumas categorias Desse congelamento, dessas sanções Como a categoria de quem trabalha na saúde Quem trabalha na segurança A gente conseguiu trazer uma ampliação na Câmara Que eu queria destacar aqui A inclusão dos professores e professoras né, entre essas exceções que não seriam atingidas por, por esse congelamento. Mas, Guida, isso foi uma vitória quase simbólica, porque o que, é que aconteceu? É, a gente está aguardando a sanção desse projeto com o Bolsonaro, e como vocês sabem, o presidente tem o poder de vetar. Ele pode vetar uma lei, ele pode vetar pedaços, e é, já, já, li, já soubemos que o Ministério da Economia, através de Paulo Guedes, já disse que recomendou ao presidente que vetasse todo esse artigo, né, que vetasse toda essa previsão de que algumas categorias iam ser excetuadas, né, que elas iam é, conseguir ficar livres dessa previsão dos congelamentos. E há alguns dias, Bolsonaro disse na entrevista que ia obedecer Paulo Guedes nessa questão. Então, olha o nível de deslealdade, né? não bastasse... A... Deslealdade não é o termo, né? porque essa gente não tem nenhuma lealdade com o povo brasileiro para quebrar alguma coisa nesse momento. né? Mas olha o nível de canaliz, é, o Já não baixasse a chantagem que estava sendo feita de condicionar o auxílio aos Estados, aproveitar que é um momento de desespero, de extrema necessidade, para tentar empurrar a goela abaixo é, uma verdadeira mini-reforma administrativa, mesmo temporária, mas durando mais tempo do que a pandemia, inclusive, né? assim a gente espera, que vai até 2021 essa essas proibições, não baixasse isso, o governo deu um ok para a sua base no Congresso para aprovar que essas categorias ficassem de fora, as categorias da educação, da saúde, da segurança, deu ok ok, né? saiu, fez uma cena, uma encenação, como se estivesse concordando com isso, e dias depois já estamos sabendo que, na verdade, a intenção é vetar esse trecho. Sabe o que isso significa, Guida? Isso significa que um técnico de enfermagem que está ali se sacrificando, se arriscando sua vida, muitas vezes tendo que voltar para casa é, e expor seus familiares a também estarem doentes. Esses profissionais que estão aqui no Brasil morrendo mais do que em qualquer outro país do mundo, porque aqui no Brasil morreu mais profissional de enfermagem do que em qualquer outro país do mundo, até mais do que nos Estados Unidos, que é ainda é o epicentro da pandemia, né? Em breve, infelizmente, deve ser aqui. Ainda lá, ainda assim... Aqui que está morrendo mais enfermeiro, enfermeira e técnicos e técnicas de enfermagem. Esses profissionais que estão nesse momento ali no fronte, né, na linha de frente dessa verdadeira guerra, que é assim que se está chamando, é, eles estão nesse momento sendo penalizados. Né, estão sendo atingidos por é, um projeto que vai congelar tudo, congelar salário, proibir reajuste, proibir progressão, proibir promoção. É, logo, logo mais seria necessário, né? Logo quando mais seria necessário uma valorização desses profissionais. Mas sequer o setor da saúde, tudo indica, né? Se confirmar o que foi dito por Paulo Guedes e por Bolsonaro, que disse que ia seguir o que o Paulo Guedes indicasse, tudo indica que esse trecho vai ser vetado, e sequer esses profissionais da saúde vão se ver livres é, dessa verdadeira punição que está sendo feita através dessa chantagem. Então, foi um, pouco, foi um pouco isso que aconteceu. Né? Teve bastante debate sobre o projeto. Eu, por exemplo, votei contra. Né? Nossa bancada votou um pouco dividida. Alguns entenderam que era mais importante é, dar o voto a favor por causa da questão do auxílio aos estados, mas nós entendemos que nós somos a favor do auxílio aos estados, tanto é que nós defendemos um outro texto que era muito melhor, que garantiu o auxílio aos estados sem penalizar os servidores, é, mas o resultado foi esse, né? o projeto voltou para o Senado depois, porque quando tem alteração precisa ser votado de novo lá, e aí a gente aguarda essa, essa posição do presidente da República sobre o veto, as perspectivas são muito ruins, é um projeto que já foi aprovado ruim, vai ficar pior ainda, porque a única menção ali que tirava algumas categorias é, da, desse, desses congelamentos, é, tu, tudo indica que vai ser retirado através do veto. Então, é, finalizando essa resposta, né, Guida, que eu acabei é, me alongando nela para explicar para vocês o processo que se deu, como foi até chegar até aí, o, que, o símbolo, eu queria comentar sobre o símbolo que isso representa. Né? Por que, que é tão grave? É, nós estamos, no meio da pandemia, nós estamos funcionando à distância, né? a Câmara e o Senado estão funcionando por sessões virtuais, votações virtuais, não há possibilidade de mobilizações de rua, não há possibilidade de as pessoas... Brasília já não é acessível, Brasília já é inacessível, mas ainda assim, todo dia lá, a gente tinha um movimento muito forte, os sindicatos, as federações, as confederações estavam sempre lá presentes para fazer o diálogo com os parlamentares, né, para ajudar nós da oposição é, nessas pressões e isso não está sendo possível. É, além disso, nós que somos da oposição, a gente tem alguns instrumentos que são os instrumentos de obstrução, é, de obstruir votações para permitir tentar negociar mais enquanto o projeto está obstruído, enfim. E tudo isso fica muito frágil durante a pandemia. Né? O que é uma obstrução virtual? É, o que é possível? É, é muito delicado. Nossos meios né, de, de resistência na, nesse aspecto institucional ficam muito fragilizados. Então, diante de tudo isso, ainda tem o fato de que, no meio da pandemia, a gente só devia estar tratando de coisa que tivesse a ver da pandemia. Nesse formato de funcionamento excepcional, de exceção, a gente só devia estar tratando de temas que tivessem a ver com a saúde, com a garantia da proteção econômica dos trabalhadores, com a garantia dos empregos, e não é isso que está acontecendo. Não só chegou a debate essa medida no meio desse projeto de de ajuda aos estados, né, a inserção desse tema que nada tinha a ver é, para aproveitar para passarem ele por causa da situação de desespero, mas outros temas, como a MP da Carteira Verde e Amarela, que foi aprovado na Câmara e acabou não virando lei ainda, porque a MP venceu, a medida provisória venceu, não chegou a ser votada no Senado, mas na Câmara foi votado, foi aprovado. Ou seja, enquanto a gente devia estar tendo prioridade total nas pautas da pandemia, o que se vê é, ainda assim, a política da econômica neoliberal do governo sendo posta. É, e o centrão, o presidente da Câmara, dando suporte a essa política, colocando em pauta no meio da pandemia, colocando em votação no meio da pandemia. E isso é muito grave, né? porque no momento em que os trabalhadores estão mais vulneráveis que nunca. A gente está debatendo temas de ataque aos direitos dos trabalhadores. Então, é, foi muito um símbolo disso que essa votação significou. Né? E foi mais grave porque foi feita através de chantagem. Tinha plenas condições de aprovar a ajuda aos Estados sem essas condicionantes. Inclusive, a gente fez isso no começo de abril na Câmara. Mas o governo articulou mesmo para que houvesse a chantagem para aproveitar, né, se aproveitar desse momento de fragilidade, de desespero mesmo, né, que é um dos estados, é assim que está sendo, né, muito angustiante, para empurrar igual abaixo essas, esses dispositivos que acabaram valendo. seu microfone voltou Agora voltou. Ah, é. ele, ele deixou eu muda, o Daniel. <risos> o pé dele. Natália, uhum. é, eu vou aproveitar que você embalou aí e assim a gente quando a gente vai falar com o senso comum né com as pessoas assim as pessoas falam assim olha é, ah é, é difícil por exemplo a gente teve uma reunião essa semana de monitoras porque eu sou eu sou monitora de creche né de monitoras essa semana e a gente estava debatendo um pouco uma uma moção né enfim uma um documento aí de repúdio à aprovação disso mas as pessoas ficam constrangidas né assim ai ah, mas como que eu vou falar que servidor público não né não pode ter salário congelado mesmo eu, eu tô falando de de serviço público onde a aqui no aqui no município o serviço público a ampla maioria é, é é, é prestado por saúde e educação, e na saúde e educação, 70% a 80% é por, tra, por trabalhadoras mulheres, mulheres que estão em cargos de ou professora ou monitora, né, educação infantil, como educação infantil pertence ao município, então são monitoras. Então, assim, não são salários exorbitantes, né? não são assim, né? são que nem técnico auxiliar de enfermagem, gente, não são salários altos. Eu costumo dizer que o salário, até essa questão do congelamento dos salários aí, pra, para os altos salários, como o pessoal do, né, do Poder ju, Judiciário, enfim, pode nem, nem afetar tanto, porque eles têm condições aí inéditas pode ter algumas reservas tal agora nós que estamos aqui no município prestando serviços né ali em categorias é, que recebem três salários né isso vai afetar muito né até porque a gente não tem plano de carreira o plano de carreira não funciona está congelado há muito tempo são esses adicionais são algumas coisinhas aqui a colar que fazem com que a gente possa ter ter um respiro mas o que eu queria te perguntar era o seguinte é, por que, que não avança essa a discussão da taxação das, das grandes fortunas que poderia ser né, um, um elemento ao invés de jogar nas costas do trabalhador que paga essa conta? O que, que você me diz disso? Perfeito, Guida. É uma ótima pergunta, mas antes eu queria até comentar o que você falou, que é muito importante. É o que, é que esse governo tem feito? Ele tem tentado criminalizar os servidores públicos Guedes chamou os servidores de parasitas, eles fazem as pessoas pensarem que servidor público, todo mundo é, é juiz, é promotor e tem altos salários, que todo mundo vem acima do teto e que todo mundo tem uma série de privilégios e que isso é o serviço público. E não é verdade, né? uma minoria do serviço público, temos questões a debater sobre elas, por exemplo, quem Sim. é acima do teto, isso não pode ser admitido, e a gente faz a luta contra isso lá no Congresso. Mas são é minoria mesmo. Eu fui advogada, aqui falou que era servidora pública municipal. Eu fui advogada de sindicato, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Natal, né, antes de eu, ser, de, de eu ter sido vereadora aqui, é, eu atuava nessa área como advogada. E eu sei exatamente qual é a realidade da maioria do serviço público. E a gente está falando aqui de congelar salário, por exemplo, dos coveiros, né, do, quem está é. se arriscando, se expondo para sepultar os mortos dessa pandemia. Não é verdade que a maioria do serviço público é gente rica. Isso é um desconhecimento absoluto da realidade. E eu, eu falo, deixo esse, esse registro. né? Eu, fui, eu sou testemunha disso. Fui advogada de, de sindicato de servidor público municipal. Então, quando a gente fala de congelar reajuste, é como se falasse em perda salarial. Porque reajuste é simplesmente a recomposição, né? a atualização do salário, para que ele continue comprando o mesmo tanto de quilo de feijão que comprava no ano anterior. Né? É uma coisa que, inclusive, a cada ano a gente luta por isso, com o salário mínimo também. É, então, quando você é, veda esse tipo de coisa, você está, na verdade, desvalorizando o serviço público. Né? Quando você desvalorizar o servidor público, é desvalorizar o serviço público. E isso tem impacto para toda a população. E aí você me pergunta, né? Por que que, diante desse momento que a gente está vivendo, de é, maior necessidade de fontes de arrecadação, por que que não se debate taxar grandes fortunas, por exemplo? É isso, né? é exatamente isso. É, é esse o nosso protesto, é essa a nossa denúncia. Como é que nós, tem, nós temos várias opções, outras de aumentar a arrecadação e a gente está aqui debatendo é, pagar essa conta. aqui. Quem paga essa conta sejam os servidores públicos. Vou falar um pouquinho sobre esses temas, né? de, de grande, imposto sobre grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, Imposto de grandes fortunas é uma coisa que é prevista na Constituição. Está né? lá que as grandes fortunas deverão ser taxadas. E nunca foi regulamentado. Né? Não tem como sair do papel se não tiver é, uma lei que... Oi? Desculpa? Não, é que eu pensei, pressão popular. Eu vou mudar, é, mutar o meu, vou mutar meu microfone. Não, não, fica aí, a gente... <risos> É, não tem como sair do papel, essa previsão, as grandes fortunas vão ser taxadas se não tiver uma lei regulamentando. É, pra, eu estou deixando isso bem assim, explícito para ninguém acha que taxar grandes fortunas é revolucionário. É, é. Gente, está na Constituição. Tá, tá, tá até, até os constituintes conseguiram colocar isso no texto é, e a gente está aqui em 2020 sem que isso tenha saído do papel. Quando a gente fala de grandes fortunas, eu tenho certeza que ninguém que está assistindo essa live seria afetado por esse imposto. Não se preocupe, eu acho que não tem ninguém aí com mais de 10 milhões de reais por ano. É, tem algumas propostas que é até mais, né? mais de 50 milhões por ano, enfim. É, então, é algo que realmente não atinge a maioria da população, né? não atinge a classe trabalhadora, não atinge... É, aí os setores da classe média, isso é para quem tem uma, é uma, realmente uma minoria do nosso país que tem uma renda tão grande. É, e a, quando a gente fala de taxar lucros e dividendos, é, hoje, quando você tem uma empresa, até um banco, enfim, é, o lucro líquido daquelas, dessas empresas, no final do ano, ele é dividido entre os seus, não necessariamente no final do ano, enfim, ele é dividido entre os seus sócios ou os seus acionistas. Esse lucro, ele é isento. Quando a pessoa vai declarar imposto de renda, ela diz que recebeu aquilo ali, a título de lucros ou de dividendos, mas só faz declarar é, para constar, é isento. É, não paga nem um centavo sobre aquilo. O que, que isso quer dizer? Que quando o Guida vai no supermercado e compra um lápis, um, uma borracha, ela está pagando imposto, né? E que um sócio do Itaú, quando recebe sua divisão de lucros e dividendos, não está pagando. É a inversão absoluta, né, o símbolo do que é a regressividade aqui no nosso país, no sistema tributário do nosso país, que é todo errado, todo errado. Então, é, esses temas, né, a taxação de herança também, é que até os países mais liberais têm um, um imposto de taxação de herança fortíssimo, porque... Se, se, a, se a concepção for meritocracia, a herança não é um dinheiro que você ganhou do seu trabalho, né? Então, se entende que merece uma taxação realmente é, grande. Né? Então, nada disso. A gente tem aqui imposto um sobre herança muito baixo, né? Uma porcentagem, tem uma porcentagem máxima que os estados podem, podem taxar. e muitos estados, nem chega nesse, nesse valor máximo e poderia ser muito melhor aproveitado. Né? Por exemplo, o imposto de, sobre é, grandes fortunas faria a gente arrecadar, uns 40 bilhões por ano a mais. É, se a gente, isso achando assim, só quem tem patrimônio superior a 20 milhões, quem tem patrimônio superior a 20 milhões, eu repito, não atinge classe média, não atinge classe baixa, não é um imposto para atrapalhar aqui as nossas vidas, a gente está falando de quem não vai ter seu padrão de vida se quer afetado, se essa, se essa taxação existir. É, então, quando a, gente, é, quando a gente vê que existem esses recursos, é, a gente entende como existe mesmo a inversão é, de debates aqui no Brasil, né? É, como existe no nosso sistema tributário o que a gente chama de regressividade, que é quem ganha menos paga mais proporcionalmente do que quem ganha mais. E eu repito, a gente está falando aqui de impostos que não não não é para atingir né, a maioria da população, é de quem tem, de, né? Quem ganha, né, quem tem divisão de lucros e dividendos, quem é, ganha mais de 20 milhões por ano, é, e não estamos falando da herança ali da casa que você, é, que sua mãe morava, né? não, não é disso que a gente está falando, a gente está falando também de é, grandes quantias que precisavam ser muito taxadas de forma muito mais inteligente. E por que, é a pergunta, né? Todo isso foi um preâmbulo da pergunta que você fez, que foi então... por, que, por que, que no Brasil a gente não taxa? Tem gente que usa cada desculpa, Guida. É, tem gente que diz assim, se a gente taxar lucros e dividendos, isso vai fazer o capital fugir. É, as empresas os bancos vão embora. Guida, vão embora para onde? Porque só o Brasil <risos> e a Estônia, no mundo, só tem dois países que não taxam lucros e dividendos. Então, não é como se quando a gente começar a taxar, vão embora daqui para um país que não taxa lucros e dividendos. Não, só tem dois países no mundo que não taxam. É, o Brasil e, e a Estônia, se não me engano, é a Estônia. É, então, é aquela velha desculpa que sempre usam, né? Quando, ah, se Lula for eleito, vai ter fuga de capital. Ah, se a reforma da Previdência não for aprovada, vai ter fuga de capital. Sempre essa chantagem né, sendo feita para é, ou garantir a aprovação das pautas deles. Né, que diga-se de passagem, a reforma da Previdência foi aprovada e está tendo fuga de capital, antes da pandemia já estava, ou para inviabilizar as pautas nossas, né, chantagear nesse sentido, que é, se alguma coisa for é, aprovada, se taxar lucros e dividendos, vai ter fuga de capital. Então, é aquela velha faca no pescoço né, para interditar alguns debates. Quando a verdade é que é, essas formas de, de taxação permitiriam que a gente arrecadasse mais, que a gente investisse mais em políticas públicas, que a gente tivesse políticas de é, redução das desigualdades sociais muito mais eficientes, né, de, de distribuição de renda muito mais eficientes, até porque o próprio fato de taxar de um super milionário, isso já faz parte da distribuição de renda. né? Você está tirando de uma pessoa que é milionária, que é bilionária e... É, é, trazendo esse dinheiro para é, o, o Estado, né, para o Estado aplicar em políticas. Então, por que não é aprovado? Por causa da velha pressão né, desses setores, né, desses setores do capital financeiro, do, do grande empresariado, da burguesia mesmo, né, para usar o termo mais clássico, né, da burguesia do nosso país. A, a elite do nosso país é, ela é, ela tem um comportamento extremamente nocivo. Não que existam elites que é, sejam benéficas ou benevolentes com a classe trabalhadora, mas aqui é uma situação excepcional, assim, né? do quanto que todas as medidas são para super explorar, quanto mais explorar, melhor, é, quanto menos direitos, melhor. É isso que eles estão fazendo, né? é, sucessivamente atacando a legislação trabalhista aqui no nosso país, desde o governo Temer, isso sendo aprofundado é, muito fortemente agora com o Paulo Guedes, e nesse tem, eles têm uma forte influência política. Aqui no Brasil, poder econômico e poder político estão extremamente implicados, né? estão totalmente ligados. Mesmo a gente tendo conseguido proibir é, o financiamento empresarial de campanhas, isso foi quase pro forma no sentido de que é, as empresas, os CNPJ, não podem mais doar, mas os empresários continuam podendo doar o limite para que o empresário. Doi. É enorme, é muito dinheiro. Cada empresário pode doar muito dinheiro para o candidato, e o próprio candidato, se ele for milionário, se ele for milionário, sequer tem limite. Então, né? o quanto ele pode aplicar na campanha? Isso faz com que o nosso Congresso continue sendo, é, um, muito, continue tendo muito mais representações dessa elite econômica, dessa burguesia, do que representações dos setores populares e da classe trabalhadora. E esse fato influencia tudo, influencia tudo, inclusive esse sistema tributário que a gente tem hoje no Brasil, e inclusive a inviabilização da aprovação de medidas como essa. Mas eu te falo: na história, desde que essa Constituição está posta, desde que essa Constituição está. Com a previsão da taxação das grandes fortunas, esse é o momento em que mais a gente considera favorável esse debate. Pela primeira vez a gente está vendo alguns setor, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me escutando? Eu também tenho reclamando do meu áudio É que o seu, o seu áudio Deu uma diminuída, mas acho que voltou Agora, não voltou? E meu áudio voltou. baixou É, baixou Eu acho que ela teve que sair Para poder Recompor o áudio Espera aí, pessoal Vamos lá Bom, é... eu acho que a gente pode começar a colocar as questões aqui, né, Daniel? Pode ser? Aí, quando ela voltar, eu acho que a Natália caiu, ela vai voltar. Espera só um momento. Nossa, mas estava tão bom, né, gente? Que debate. Voltei. Aí, ela está voltando. Voltou. Gente, <risos> eu acho que... Espera aí. Mas eu tá acho que aconteceu, agora. alguém me ligou. Não. Ah, caiu. Momento, eu falando, alguém me ligou. Eu suponho que a hora que vocês ouviram o áudio baixar, eu suponho que seja a hora que eu recebi a ligação. É, espero que vocês tenham conseguido. Eu não sei bom, que parte. Eu foi. escutei. Eu escutei é. tudo. E eu, tava eu, concluindo... eu vi que diminuiu, mas eu escutei. Mas escutei tudo. Oh, que que é, eu estava concluindo a resposta, explicando né, dessa relação entre o poder econômico e. É, e a influência política e o poder político, como hoje o nosso Congresso tem muito mais representantes dessa elite econômica do que dos setores populares e da classe trabalhadora, e que isso afeta to todas as votações que a gente tem lá. Mas que, apesar disso, esse momento a gente nunca viu tantos deputados de centro até de centro-direita é, finalmente cogitando entrar nesse debate. A gente teve deputados de alguns partidos de centro-direita que protocolaram algumas propostas, a gente já tem várias propostas protocoladas, não de hoje, inclusive, atualizamos propostas agora na pandemia desses temas, mas foi algo que a esquerda, que a oposição, sempre teve projetos e propostas nesse sentido, mas a gente está vendo hoje isso se ampliar. Outros setores, outros partidos que, historicamente, o contrário da gente, não faziam a defesa dessa pauta, estarem agora admitindo isso ser debatido, é porque estão vendo que a, em outros países, né, até nos países mais liberais está se reconhecendo a importância do Estado para dar respostas nesse momento e a absoluta absoluta incapacidade de um sistema neoliberal de lidar com o um momento todo esse, como esse, né? Então é, a gente está vendo é uma crise social econômica que não surge na pandemia, né? Que já acontecia Contrário do que Guedes quer dizer, né? ele gosta de dizer que estávamos decolando e veio a pandemia. Nada disso, a gente estava com um o ali de 1%, com é, a desigualdade altíssima, uma informalidade recorde, mas só a pandemia vai, tudo isso vai se agravar. Né? Tudo isso vai se agravar e a gente vai precisar de é, uma série de políticas, claro, isso vai estar em disputa, né? a gente pode até falar mais sobre isso quando for terminar a live, vai estar em disputa qual vai ser o rumo dessas políticas públicas depois da pandemia. E uma das coisas que a gente tem que discutir é essa, qual vai ser o financiamento das políticas necessárias, como é que o Estado deve ser financiado, é, e que a, o que existe hoje é muito desigual, muito desproporcional, quem pode mais está longe de pagar a sua parte na conta. Então, é, tá sendo, foi lançada uma campanha, inclusive, né, tem vários setores da sociedade civil, entidades, sindicatos, é, organizações que estão envolvidas nessa campanha que é pela taxação das grandes fortunas. É, isso também é um sinal, né? um sinal da força com que esse tema volta, não só a sociedade civil se mobilizando em torno do tema, mas na, no, no setor político, é, alguns, alguns grupos que historicamente não tinham afinidade com a pauta dando sinalizações. Então, certamente, Guida, essa vai ser uma luta nossa no Congresso, a gente tem brigado toda semana para tentar pautar um desses projetos no na Câmara, vocês devem imaginar a dificuldade de convencer o Rodrigo Maia a fazer isso, mas a gente está na luta e conta, inclusive, com vocês que estão nos assistindo para ajudar nessa mobilização, viu? <risos> Ai, que bom que você tá, tá lá. Eu faço parte de um conselho aqui de Previdência, Eu só falta só, só sair na... Né, na remotamente nos tapa, imagina você aí lutando com esses caras aí. Bom, é, eu... Eu... Instalei, eu instalei um saco de pancada em casa, por isso que eu consigo me manter sorridente. Não, não é? Nossa, menina, que loucura, mas vamos que vamos, né? É, deixa eu ver se... Temos questões aí, pessoal, vamos ver. Ah, tem. O Rodrigo fala o seguinte, o PLP39 nada mais é do que um ajuste fiscal travestido de ajuda financeira aos estados e municípios. É isso aí. É isso. Vamos colocar mais uma questão. Deixa eu ver se eles Isso. O Clodoaldo Francisco fala o seguinte: Natália, esse possível veto do Bolsonaro pode ser derrubado na Câmara? Clodoaldo, pode ser derrubado, né? A gente precisaria de uma maioria maior a maioria que foi necessária para aprovar, né? derrubar um veto é mais difícil do que aprovar aquele conteúdo que foi vetado, e a gente tem que considerar o contexto político em que esse veto vai chegar lá na Câmara e no Senado. Por exemplo, é, é notório que Bolsonaro está fazendo uma movimentação junto ao Centrão, é, que ele está fazendo a distribuição de cargos, é, cargos que lidam com muitos recursos, está distribuindo para pessoas ligadas a alguns partidos, Centrão, gente, vou fazer aquele parênteses necessário. Centrão não significa <risos> políticos de centro, certo? Do espectro de centro. Não. Então, políticos de direita, no máximo de centro-direita, mas todos no espectro da direita, e se convencionou chamar Centrão, que pode levar algumas pessoas a acharem que é um setor moderado e que está no centro do debate, mas não. Está né, na direita do debate. E esse movimento de Bolsonaro tem várias razões. Começou a ser feito de forma mais forte depois da saída de Moro, né, quando ele viu uma fragilidade maior na sua base social, que não que tenha se tornado frágil, né, ele tem ali um percentual que segue firme, mas houve um desgaste é, e um desgaste também em alguns setores mesmo do Congresso. Então, esse movimento é para ele busca se garantir, se proteger é, em relação a uma possível votação de impeachment, por exemplo, ele busca se proteger em relação à atuação da CPMI, das fake news, que, aliás, eu componho, é, e que tem chegado cada vez mais perto e com cada vez mais provas do envolvimento dele e da sua família nessa organização criminosa de distribuir notícias falsas no Brasil. Então, ele tem esse interesse né, nos votos, do Congresso, CPMI, das fake news, impeachment, e esse movimento está sendo feito né, de loteamento de cargos para conseguir... Um a, a, o apoio desse setor Eu fiz essa contextualização para a gente lembrar que O veto, o possível veto a esse trecho Ele vai se dar nesse contexto né? No contexto em que Bolsonaro está ampliando o seu apoio Está criando uma base né? Ele nunca teve uma base firme de apoio no Congresso Está criando uma base através desse movimento E que isso tem de total interferência Numa, numa votação como essa né, um veto do um presidente, quem tem que sustentar é a base dele. Né? O Congresso tinha aprovado aquele texto, então, por que, que a, é, vai sustentar que ele seja derrubado? E aí, para isso, a base dele vai atuar. Né? Então, se for vetado, pode ser derrubado, em tese pode, mas a gente vai estar nesse cenário difícil de uma base do governo que se amplia lá no Congresso Nacional. Temos mais questões aí? Ah, o Clodaldo de novo? Eu falo o seguinte, Natália, você acha que a Câmara possui... É, é, porque eu... as pessoas querem te aproveitar o máximo aqui. Eu, eu já entendi o motivo da pergunta. <risos> Natália, você acha que a Câmara possui os 300 e poucos votos caso Rodrigo Maia aceite o pedido de impeachment? Como é que a gente está de tempo aí? Porque tem, tem... É, é eu, eu, eu, deixa eu olhar aqui, mas acho que ainda tem uns 20 minutos, eu acho. Tá, não, tranquilo. Tem outra pergunta aí? É, o Ronaldo fala o seguinte, deputada, verbas do fundo, Covid-19 estão indo prioritariamente e sem critério para as instituições privadas e que não são referências para atendimento aos pacientes? Hum. Vamos lá, vamos para a pergunta do Clodoaldo, né? É, sobre impeachment. Isso. Sobre impeachment. É, esse tema do impeachment é um tema que está na ordem do dia, né, porque, por exemplo, nós, o Partido dos Trabalhadores, estamos fazendo esse debate, né, nós adotamos a bandeira de luta fora Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores abraçou a bandeira, mas as consequências práticas dessa bandeira, elas ainda não foram tomadas, né, por exemplo, o PT ainda não assina nenhum pedido de impeachment, a gente está lutando para que o PT decida assinar o um pedido de impeachment, e... Uma das perguntas, né, algumas questões são postas quando a gente fala de impeachment, é, principalmente duas. A primeira em relação ao fato de que, nas regras atuais, se houver impeachment, quem vira presidente é o vice-presidente, né, no caso o Mourão, e a segunda questão é sobre isso, né, qual, como a gente vai aprovar o impeachment, qual a base de apoio, a gente tem esses votos? Sobre a primeira questão, é, sobre o vice assumir, é importante a gente lembrar que o vice-presidente está tá longe de nos representar, né, não nos representa, é, não considero que Mourão seja é, uma opção democrática, um moderado, né, como tem alguns setores que acham. É, isso vem de uma... A gente está num momento tão distópico né, que Bolsonaro é, parece uma caricatura tão surreal, difícil de, de crer as coisas que ele faz, que ele fala, que de repente alguém que tem modos se aparenta como uma opção viável e é confundido com alguém que seria moderado democrático. Não vamos esquecer quem é amorão né? Ele é, significa exatamente o mesmo projeto de Bolsonaro, ele é essa pessoa que na campanha falava as mesmas coisas que Bolsonaro, homenageava torturador, igualzinho o Bolsonaro fazia, e que, de repente, quando virou vice-presidente, passou a ter uma contenção, ficou mais contido, né? o que não nos faz esquecer tudo o que ele verbalizava e que nos faz lembrar que ele representa, na verdade, sim, o mesmo projeto. Então, a gente quer que o governo saia. Né? A gente, quando a gente diz Fora Bolsonaro, a gente não está falando só de Bolsonaro. Né? A gente quer que esse governo acabe por tudo que ele representa em termos de destruição, de direitos, da de... De sucateamento das políticas sociais De restrição das liberdades democráticas E de incapacidade total de enfrentar a pandemia Que é essa coisa mais grave pela qual nós estamos passando agora Então, quando a gente fala de impeachment A gente fala dessa luta pelo impeachment Combinada com a luta por uma PEC PEC é um projeto, é um projeto de emenda à Constituição É uma proposta de emenda à Constituição Que é a PEC que prevê que caso o presidente saia se faz novas eleições, né? não, se, não se assume o vice, o vice não vira presidente, é, o vice seria realmente um auxiliar do presidente e seu governo para o substituir durante ausências temporárias, mas nunca assumiria é, em caso de apaixonamento definitivo do presidente. A gente faz essa luta junta, né? a gente luta pelo impeachment e luta pela PEC que garante novas eleições é, caso o impeachment venha a acontecer. E aí a segunda pergunta é essa, né, sobre se a gente tem os votos. Certamente hoje nós não temos os votos, né, se o impeachment fosse pautado, para começar, o impeachment entrar em pauta já é a primeira luta, né, porque hoje não está posto. As, as declarações de maia são, é, são todas no sentido de que não colocará agora ou em breve um dos, pedido, um dos mais de 30 pedidos de impeachment existentes em pauta, a primeira luta é essa para colocar em pauta, e a segunda é de ter os votos, né. Certamente hoje nós não temos, e é, a gente não faz a luta no vácuo, né? Enquanto a gente está aqui fazendo a nossa luta, o lado de lá está também se articulando, e eu já expliquei aqui agora há pouco o movimento que está sendo feito de Bolsonaro em relação ao Centrão e que tem como pano de fundo, uma das coisas é exatamente essa, né? Se um pedido de impeachment vier, é, ele ter os votos para inviabilizar a sua aprovação mas a gente sabe que isso é luta política, né, Guida? Não, não existe nenhuma vitória, em, seja de impeachment, seja de cassação da chapa pelo TSE, seja de afastamento de Bolsonaro pelo STF, nada disso vai é, se dar sem que haja uma mobilização da sociedade em torno do tema. É, Bolsonaro não vai cair porque a gente gostaria, porque a gente está torcendo para que isso aconteça, porque a gente queria muito. Né? Na verdade, a gente que vai ter que construir as condições para que isso aconteça. E isso tem muitos desafios né, no momento que está posto, porque nós estamos é, tem, nós temos as possibilidades de mobilização social atualmente muito limitadas, nós respeitamos o isolamento e não estamos saindo de casa para coisas que não sejam é, estritamente essenciais, é, nós não estamos podendo chamar as pessoas para fazer ato de ato massivo, nós não estamos podendo completar na porta da escola, né, então nossa forma de mobilização está limitada, o que não significa que nós vamos parar de mobilizar, nem parar de lutar enquanto a pandemia ocorre. Né? Muito pelo contrário, é o momento da gente usar toda a nossa criatividade, e aqui estamos nós, né, em Campinas, em Natal, é, fazendo esse bate-papo que talvez, normalmente, a gente não estivesse fazendo, né, ia requerer um dia para eu ir aí, quem sabe, para a vir para cá, é, mas a gente está tá tendo que usar a nossa criatividade para manter é, as formas de luta que forem possível acesas. É, uma delas é fazer o bom uso das redes sociais, dos tuitaços, das hashtags, das lives. Outra delas é, é a convocação dos panelaços, né, das manifestações de janelas. E, claro, o nosso corpo a corpo, que no momento está sendo à distância, mas o nosso contato pessoal com, com nossos vizinhos, né, com, com nossa família, com o pessoal do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo, que mesmo que não pessoalmente a gente mantém contato e tem que estar tá sempre debatendo sobre essas questões. Por quê? Porque para a gente ter esses votos, né, e aí respondendo a pergunta do Clodoaldo, para a gente ter esses votos, a gente precisa que uma parte importante da população concorde com a gente, né, concorde que é, esse governo deve acabar concorde que esse governo é incapaz de é, deixar a população brasileira segura no enfrentamento à pandemia, e concorde que é, nós precisamos levar a cabo uma dessas medidas institucionais previstas para Bolsonaro sair. É, isso não é no passo de mágica, né, mas a gente vê que, aos poucos, está havendo um desgaste, né, aos poucos está havendo uma perda de popularidade, aos poucos, cada vez mais, tem gente que acredita que deveria, que Bolsonaro devia sofrer o impeachment, mas a gente precisa que isso se torne muito mais forte, né? e é por isso que é tão importante que, por exemplo, o PT assine um pedido de impeachment, porque, para além dos efeitos práticos que a gente pode debater, né, será que Maia vai pautar isso daqui a uma semana? Não, não é só isso, né? existem os efeitos políticos que uma ação assim gera, é, e quando o PT assina um pedido de impeachment, ele está deixando explícito para a sociedade que considera esse governo intolerável, que considera que esse governo já passou de todos os limites, e fazer o contrário dá o sinal trocado, né? Se a gente não assina, a gente não apoia essas iniciativas, a gente passa o perigoso sinal de que não achamos ainda que os limites foram ultrapassados. E eu sei que todo petista acha que os limites foram ultrapassados, que é um governo intolerável. A gente precisa que a sociedade também saiba que a gente acha isso, que a gente sabe disso, e não passar a impressão de que Bolsonaro ainda não fez algo é, inaceitável, inadmissível, que ainda não passou algum limite. Ele já passou de todos os limites, faz muito tempo, esse governo é intolerável, faz muito tempo, e a gente precisa, portanto, trabalhar, fora Bolsonaro, dando as consequências práticas a isso, as mobilizações necessárias para que mais gente, uma porcentagem maior da população, concorde com a gente, e aí sim, Clodoaldo, quem sabe a gente consiga os votos no Congresso, né? Porque lá de dentro, há essa, esse tipo de negociação, né? Bolsonaro na reforma da Previdência, é, tem gente dizendo que ele está tá aderindo ao toma lá da cá agora, que está dando cargo para Centrão não tem nada disso, na reforma da Previdência ele estava dando 40 milhões o parlamentar que voltasse a favor, né, então lá é, o nível de negociação é muito complicado, passa por coisas assim, então importará mais os movimentos que forem feitos do lado de fora do Congresso, né, o sentimento da população, a mobilização em torno desse tema, e é por isso que no, é nossa tarefa maior agora, é combater, defender as vidas, combater o coronavírus, defender a saúde e a vida das pessoas. E, sem dúvidas, uma das medidas mais urgentes para fazer isso com eficiência é acabar esse governo. Só aí. Bom, acho que mais uma questão, questão acho que dá para você responder. Deixa eu ver, acho está muito baixo aqui. A Wanda Conte. Oi, Wanda, boa noite, Wanda. A Wanda fala o seguinte, como contribuir com a formação da consciência crítica para sair dessa falsa polarização. As pessoas nem querem ouvir os argumentos e explicações e já nos taxam de inimigos. Nossa, que pergunta! É. Eu, eu, eu acho que a polarização não, ela é real. Eu é acho real. Que, eu, é. Ela é real. Eu acho que algumas coisas a, a deixam essa polarização mais evidente, é, mas é uma, eu acho que é uma polarização real, né, tem dois projetos que estão em disputa, são dois projetos antagônicos, né, o projeto de Bolsonaro, é um projeto que busca restringir as liberdades democráticas, que busca é, tirar os direitos é, do povo trabalhador, que busca acabar com a soberania do nosso país, e a gente tem do outro polo, né, do outro lado, é, um projeto de defesa dos direitos do povo, de defesa da classe trabalhadora, de acabar com a desigualdade social. Enfim, são dois projetos bem antagônicos que têm polarizado o debate na sociedade. A, a, é, a companheira perguntou, reclamou de as pessoas nem quererem ouvir. Então, eu acho que talvez não seja nem da polarização né, que, ela, que ela esteja se queixando, mas de um certo nível de intolerância que, de alguma forma, é, contaminou sim, o debate público, né, que... Vai, vai continuar sendo um debate polarizado até porque são projetos realmente antagônicos. É, e uma, tem uma parte disso que tem a ver com a política de ódio, né? que, que Bolsonaro faz questão de fomentar. Né? Ele, ele tem... É, o fascismo tem essa característica, é né? uma política de destruição, é né? uma política de eleger inimigo para apontar como é o foco da ação política, e não de construir coisas, né? de construir propostas, de construir... É, caminhos, saídas, alternativas, não, é uma política de destruir, né, e, e para manter essa, essa sua base sempre mobilizada, permanentemente mobilizada, é, ele acaba muitas vezes, sim, é, incentivando uma, que o nível do debate político se dê muitas vezes nesses termos, né, nos termos de, inclusive, nos tratar, Guida, não como adversários a serem derrotados, né, mas como inimigos a serem eliminados, isso tem sido verbalizado, né? Esse nível de intolerância de debate é, tem chegado a esse nível, né? De é uma direita fascista que diz que vai acabar com a esquerda, né? não é derrotar a esquerda na eleição, não. É acabar com a esquerda, é fazer, faz a arminha, né? o próprio Bolsonaro na campanha, vamos metralhar os petistas, né? Então tem esse nível que eu acho que a razão não é a polarização. A polarização não é algo necessariamente ruim na verdade, ela está posta uma vez que existem projetos antagônicos mesmo, né, que ficam em polos opostos da política. Né? Mas uma outra coisa é o nível em que chegou o debate público, que lá no Congresso mesmo eu vivencio como alguns temas são tratados com violência, né? nós mulheres, principalmente, a gente passa muito por coisas do tipo, quando gente, nós fizemos um ato de solidariedade, aquela jornalista Patrícia Campos Belo, é, que tinha sido agredida pelo presidente e o filho dele, um dos filhotes, um dos zeros, se deu o trabalho de ir lá no plenário, estender uma banana, é, dizer que as feministas tinham um suvaco cabeludo, assim, esse, esse nível né, de, de debate. Mas, realmente, é, é um ambiente de, de agravamento uma crise democrática mesmo. sistema né? extrema-direita é, não se importa em preservar nenhum espaço de de debate ou espaço de, é, de disputa que seja democrático. Eles gostariam mesmo de fechar o Congresso, fechar o STF, colocar tantos na rua, dar um golpe e passar a governar é, por decreto do presidente. É né? isso que eles gostariam de fazer. E que a gente fique alerta, né? porque eles estão cada vez mais naturalizando esse tipo de discurso. Né? De repente, está na ordem do dia, está na pauta da gente falar de cinco 5 de novo, é, é, de repente, cartaz falando de fechar congresso, fechar STF Estão visíveis toda semana em atos de rua Em manifestações em Brasília E tudo isso é, vem se acumulando De uma forma que Bolsonaro vai sempre empurrando o limite né? Ele vai testando os limites Não há reação à altura por parte das instituições E esse limite está sempre sendo empurrado mais para lá, né? ele vai esticando a corda, vai esticando a corda, e quando a gente vê, a gente está num cenário em que ele chegou a verbalizar que acabou a paciência, não vou mais tolerar interferências. Bom, onde isso vai dar, a gente precisa ficar muito atento, né? porque é, não, não é verdade que nós temos instituições maduras o suficiente para... É, tirar uma peça podre como essa do jogo democrático e seguir a vida. Muito pelo contrário, a gente acabou de viver um golpe né, em 2016, acabou de ter uma presidenta eleita destituída de forma ilegal, e, e é, isso se agravou de uma forma que a gente tem um, um elogiador de torturador na presidência. Então, a gente fique muito atento mesmo é, e faça a defesa, como a gente diz aqui, Guida, sem arredar o pé, a defesa da democracia, do, do pouco que ainda resta dela, né? Porque ela já está bastante surrada desde 2016. Desde é a avaliar os setores <risos> da sociedade que nunca tiveram acesso a uma democracia plena. É Mas é, falei muito, é. né, Guida? <risos> Olha, é que assim. Tem, a gente tem, pelo menos, mais uma... Tem alguns comentários, mas tem mais uma pergunta que o pessoal está me pedindo que você responda. Tem como responder só mais uma pergunta? Aí a gente tem, vai ensinando. Tem sim. Então, tá. Coloca aí. É, a, era essa? Bom. Por que só o Brasil e a Estônia não taxam as grandes fortunas? É, no, Bras, no Brasil, grandes fortunas são taxadas em quatro... No ZEUA a taxação, a taxação fica em torno de 40%. Em países como França, Alemanha, são bem maiores, 40%. A elite é muito forte para não deixar isso ser votado. Você acha, Natália que essa elite paga a campanha de muitos deputados e senadores de direita para não votarem isso, tem mais um comentário aqui que eu só gostaria de, de ler só para a Natália ficar feliz. E é esse mesmo. Vamos torcer para que o PT assine logo e para que o Bozo seja traído por seus aliados também. A Elisandra Camilo, é uma professora aqui da rede municipal. aqui. Obrigada, Elisandra. Obrigada. É isso, Natália. Então vamos lá. Beba uma aguinha, porque você fala. Aí é, chama. né? Fala. <risos> Mas é bom. Não deixa porque... não, mulher, não deixa não. O parlamentar é o <risos> é, A primeira pergunta, a gente já abordou um pouco, né? Que era isso. essa situação de que no Brasil a gente não, não conseguiu até hoje taxar as grandes fortunas, é, taxar lucros e dividendos, né? Já foi, e isso retrocedeu. É, e as razões disso, né? Ele pergunta se a... a a elite paga campanhas para que isso aconteça, sem dúvidas que sim, é por isso que é, uma reforma no sistema eleitoral seria tão importante, né? por isso que simplesmente proibir que empresas, os CNPJs, doem para campanhas foi insuficiente, né? foi muito importante para uma conquista, mas a gente precisa avançar muito mais, né? hoje é praticamente sem limites, né? o tanto de doação que, que uma pessoa pode receber, não da empresa, mas do empresário. Né? É, então, se você for ver uma campanha aqui de um cara como Rogério Marinho, que inclusive a gente conseguiu derrotar por aqui, a Riachuelo não doou para ele, mas Flávio Rocha doou para ele, em uma quantia extremamente alta, extremamente absurda. Né? Então, sem dúvidas, é, enquanto, enquanto houver essa relação, essa permissão de que o poder econômico influencie tanto as, as, as eleições... É, isso vai sempre ser uma questão, né? isso vai sempre ser uma questão, o fato de que é, vamos ter mais representantes desses setores econômicos do que das classes populares, das classes trabalhadoras, que aí conseguem a muito, muito custo, né, eleger suas representações. E a outra, eu estou na torcida também, <risos> para que o PTA, assim, a gente está realmente, Guida, se dedicando a essa construção, né, a essa tentativa de de convencimento, é, para que a maioria do PT entenda que, que já passou da hora, eu, eu ia dizer que é o um momento adequado, mas, na verdade, que até já passou da hora passou. de nós darmos uma resposta mais contundente. Nós entendemos que o impeachment tem várias questões, né? tem problemas que eu já abordei aqui hoje também, essa questão do vice, essa questão dos votos, mas também já explicamos que essas questões estão postas em... É, em todas as soluções institucionais. Veja só, como é que Bolsonaro pode sair? Pelo Congresso, pelo STF, pelo TSE, a gente está falando das instituições burguesas que mantêm o status quo no nosso país, a gente está falando das instituições burguesas que protagonizaram o golpe de 2016 e depois deram é, legitimidade, como o judiciário fez, então, nenhum desses caminhos vai ser fácil, mas a gente não vai deixar de trilhar por causa disso, a gente vai, não vai esperar até 2022, até lá, quanta gente vai ter morrido por causa disso, quanta gente vai ter perdido a vida, perdido o emprego, entrado em miséria, começado a passar fome, porque Bolsonaro ficou mais tempo. Né? Então, não tem isso de ficar esperando como se esse fosse o um governo democrático que divesse, é, que, devesse, né, que tivesse o direito de continuar até o fim. Não é um governo democrático, não foi eleito de forma democrática, foi eleito depois de um golpe, depois que o principal candidato que ia ganhar as eleições foi preso e teve sua candidatura interditada, depois de uma campanha de, de fake news criminosa, financiada com caixa 2 e dinheiro empresarial, não era legítimo desde o primeiro dia e deixa de ser legítimo ainda mais a cada dia quando toma a, com, cada vez com mais força essa postura antidemocrática. Então, é, nós da articulação de esquerda, a gente está nessa luta aí de buscar articular que sim, né, o PT assine um pedido de impeachment, não vai fazer só isso, é claro que não, o pedido, assinar um pedido de impeachment não resolve nada do dia para o outro, devem continuar as outras articulações de pressionar o TSE, de pressionar o STF, de tentar aprovar essa PEC que eu expliquei para que haja novas eleições caso o presidente saia, mas principalmente de que o povo também traga maior adesão a essa pauta, a gente não vai, a gente ninguém acha aqui que assinando o pedido de impeachment é, o PT fez sua parte, não precisa mais fazer outra coisa, nem que assinando o pedido de impeachment daqui a quatro meses Bolsonaro vai estar deposto, não é, não é isso, mas é um passo nessa luta política é uma demonstração que o nosso partido tem que fazer para a sua base, mas não só, né, para toda a população de que esse governo é intolerável é, e de que nós estamos, nós não estamos nos omitindo em relação a isso, né? A quanto esse governo é inaceitável. Então, eu estou na mesma torcida que a companheira que escreveu aí a resposta, né? Que, que é o PT assine o pedido e nós, a articulação de esquerda, estamos nessa luta e que eu, esse setor trai a Bolsonaro. Eu não acho que tão difícil de, de acontecer. Bom, gente, a gente vai indo agora para os finalmente. Eu, antes de passar a palavra final aqui para a Natália, é, quero agradecer mais uma vez a disposição dela ter estado aqui. Ajudou muito, muito, muito o debate. Peço para vocês que participaram dessa live até esse momento. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente já está com o horário estourado. Mas, assim, quero é, pedir para vocês compartilhem mais essa live. Eu, com certeza, amanhã vou assistir essa live de novo, porque o que a Natália falou aqui foi muito, muito, muito importante. Ela fez um, um balanço, uma avaliação geral do que está acontecendo, do que ela tem enfrentado lá e do debate público que a gente que está aqui na base tem que fazer, né? Enfim, foi, foi, muito, foi, muito rica mesmo, todo, foi muito rico mesmo o debate que ela nos trouxe aqui, tá? Então, vou pedir para vocês compartilharem Lembrar que daqui a pouquinho, quando a gente encerrar essa live, vai ser carregada na página, tá? E fica lá. Então, aproveitem aí para poder né, é, se apropriar mais de tudo isso que a Natália Bonavides nos trouxe aqui. Natália, você quer fazer as considerações finais? Só então, quero agradecer, Guida, agradecer a todo mundo que acompanhou, que assistiu aí, fiquei muito feliz com os comentários, dizendo que gostaram aqui do, do nosso bate-papo, mas um agradecimento especial a você pelo convite, para mim foi uma honra, eu acho muito bom quando a gente tem essas oportunidades de, de conversar com mais calma, né? de fazer, né? bater um papo, fazer essa análise, e eu não, não posso deixar aqui de fazer também, Gui, um reconhecimento que eu acho muito importante eu já fui candidata, né? se eu sou deputada é porque eu fui candidata, <risos> e eu sei como é uma tarefa dura, né? eu sei como é. é uma tarefa puxada, é desgastante, mas a gente precisa ter companheiros e companheiros que topem essa tarefa, né? que vão, que se dispõem a se dedicar a isso e a representar o nosso projeto, ser uma voz pública para o nosso projeto na época da campanha eleitoral, que é quando a população mais quer saber, né? mais está debatendo política. E aí eu queria te agradecer por, ter disponibilizado o seu nome para ser pré-candidata à vereadora, né, pro, pro, vai estar tá nas ruas aí de Campinas representando, dando voz ao nosso projeto, isso é fundamental, né, ainda mais alguém com o teu perfil que traz tanta representatividade no debate. Então, eu sei que a gente não está falando muito de eleição, de campanha nesse momento, e é isso mesmo, porque nós do PT estamos focados no enfrentamento à pandemia, como deve ser, mas não posso deixar de fazer esse registro, né, é, e que bom que a gente tem pessoas como você que aceitam esse desafio e se colocam para essa tarefa tão importante que é representar nosso partido e nosso projeto durante a campanha. Obrigada, conta comigo para essa jornada, conta comigo para essa tarefa. A gente quer ajudar muito aí, colaborar com a campanha, contar o que, que a gente fez por aqui quando eu fui candidata estamos juntas, viu? Estamos juntas, fora Bolsonaro, impeachment já e até a vitória, sempre. Valeu, querida. Muito, muito obrigada mesmo. Valeu, valeu por tudo aí. É uma honra, foi nós, para nós né, receber você. Uma candidata que tem feito né, o que você tem feito né, nacionalmente. aí Todo mundo acompanha. Por mais que você esteja lá representando o Rio Grande do Norte, você está representando o povo brasileiro. Você está tocando o projeto da classe trabalhadora. Então eu que fico muito honrada de receber você aqui, tá bom? Valeu mesmo, valeu pelo teu debate, pelo teu esforço, pelo teu pelo teu desempenho, por tudo que você tem feito por nós lá dentro, tá? Obrigada, um beijão, obrigada Boa noite, pessoal, ao... Boa noite, obrigada a todo mundo que acompanhou essa live aqui. Tchau, tchau pessoal e fora Bolsonaro. Fora.